Em mais um dia de forte volatilidade na bolsa brasileira O dólar mais uma vez foi o protagonista Pois é, ainda repercutindo é a desastrosa fala do ministro Paulo Guedes Sobre o câmbio no início dessa semana Dando a entender que a cotação da moeda norte-americana Tenderia a subir ainda mais em relação ao real O dólar terminou essa quarta-feira Renovando a sua máxima histórica pelo terceiro dia consecutivo Cotado a 4,25 centavos, mesmo com o banco central anunciando novos leilões da moeda para tentar segurar o preço. No exterior, os investidores ficaram animados com os dados do PIB norte-americano, que apesar de apontar um crescimento modesto, superou as expectativas, o que afasta, pelo menos por enquanto, o fantasma da recessão. Outra notícia que também animou os mercados, foi um aparente avanço nas discussões do acordo comercial entre Estados Unidos e China em direção a uma possível trégua. Nesse cenário, o Ibovespa conseguiu fechar em alta, sustentado pelas ações da Petrobras e dos bancos, que recuperaram um pouco das fortes perdas dos últimos dias. Amanhã é bom lembrar que é feriado de ação de graças nos Estados Unidos O que deverá reduzir bastante a liquidez dos mercados brasileiros Aliás, no Brasil teremos a divulgação do IGPM de novembro E o resultado primário do governo central Além disso, pela manhã, o banco central fará leilão de dólares, o que poderá afetar bastante a cotação do câmbio. E uma notícia importante que saiu agora, no final da noite, ou seja, após o fechamento dos mercados, foi que Trump resolveu desafiar a China mais uma vez e assinou uma medida de apoio aos manifestantes em Hong Kong, o que poderá jogar um novo banho de água fria nas negociações comerciais entre os dois países. Então fiquem ligados!